Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nós vamos para a nossa segunda aula do curso básico de Espiritismo. E o assunto de hoje será como se criou o corpo da doutrina espírita e quem o criou. E vamos falar também, falar um pouco sobre o Codificador, sobre Allan Kardec, falar sobre a vida e sobre a obra dele. Né? Se a gente lembrar um pouco da aula passada, nós falamos o que, é que era a doutrina, mas só para nós é, firmarmos agora que doutrina espírita ela é o conjunto de princípios básicos, fundamentais, sobre os quais se alicerça a religião espírita. Certo? E quando a gente fala como foi criado o corpo doutrinário, a gente lembra também um pouco da aula passada e quem o criou, que ali nós já definimos mais ou menos isso. Né? Quando é, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode ver, não pode receber, porque não consegue ver, nem o conhece, né? Jesus disse que ele vem ensinar todas as coisas, e fará lembrar aquilo que todos já haviam esquecido. Então, a gente vê que essa passagem de João já deixa claro que é o Espírito da Verdade, que é aquele que vem trazendo. Então, nós podemos dizer que a, a criação do corpo doutrinário se deveu a uma pleia de Espíritos superiores. Já tínhamos falado também na aula passada, e essa pleia de Espíritos superiores, então vários Espíritos superiores, liderar, liderados pelo Espírito da Verdade. E isso foi um preparo longo, um preparo durante séculos, que se nós imaginarmos, é, é, o, a, é, esse corpo aparece em 1857. Então, 19 séculos praticamente depois que Jesus tinha passado. Então, foi um trabalho super elaborado no plano espiritual, para poder trazer a lume, Isso, essas informações da terceira revelação. Então, foi muito elaborado, uh, possu é, possuidora de, de elevados potenciais. Né? É, o conteúdo tinha que ser de fácil assimilação, que reunisse todas as condições de penetrar nas grandes massas, fugindo daquele academismo que já existia, tradicional das religiões, que pudesse alicerçar-se indistintamente a todos, levar para todos oferecer um, um notável convite para a humanidade conseguir entrar nas bases evangélicas de fato então imaginemos então, o trabalho que essa pleia de espírito com o espírito da verdade tiveram durante todos esses séculos para elaborar a terceira revelação, como deve ter sido também difícil né? elaborar a primeira revelação e a segunda revelação com o próprio Jesus vindo até nós e o trabalho de Kardec, que era o codificador, é... o que, é que ele fez? Ele se deu ao trabalho de levantar as grandes questões do conhecimento humano. Quais são as grandes questões do conhecimento humano? Estudar as inquirições do homem moderno e seus pontos controvertidos. O que, é que o homem está querendo saber? Né? Quais são as controvérsias que existem quando, nessa sabedoria que as pessoas querem? Né? buscar detalhes ignorados das grandes questões e também relacionar os temas motivadores de polêmicas. Né? Trabalhar com esses temas motivadores de polêmica, ou seja, dar respostas para a humanidade. O homem já era diferente da época da, da segunda revelação e da primeira revelação, então o homem já queria saber bem mais. Nós falamos na aula passada sobre o movimento científico e o materialismo que estava dominando. Então, os questionamentos eram constantes. Então, o que Kardec faz? Ele começa a comparecer às sessões mediúnicas na condição de aluno atento e diligente, preocupado em querer saber como que ela, né? Então, ele trazia as questões já preparadas é, e partindo das mais vagas e dogmáticas para as mais sérias e lógicas. Perguntava coisas banais, simples e perguntava coisas muito profundas. Era assim, com tranquilidade, que ele trabalhou, anotando tudo, fazendo tudo, usando o método cartesiano até, que a gente pode falar, né? que é uma pergunta de cada vez, é, é, querer saber como que acontecem as coisas, sempre anotando, sempre colocando ali em um, na sua, na, nas suas anotações para levar para casa e iniciar aquele profundo trabalho que ele tinha que fazer. É, e que mais tarde nós sabemos que ia se corporificar no livro dos espíritos. E, para se falar a verdade, Allan Kardec ele ele desconhecia a amplitude daquele empreendimento que ele estava entrando. Ele não sabia que ia ter a repercussão mundial. Ele não sabia que ele estava sendo responsável para apresentar a, a terceira revelação para a humanidade. Não sabia nada disso no começo. Ele foi como pesquisador. Né? Procurar saber Talvez até a gente imagina Seria mais uma obra de Allan Kardec Do professor Rivaio é, Para a humanidade Mais uma obra para ele apresentar Ele não tinha ideia daquilo Não sabia da missão dele ainda E os trabalhos tiveram início No mês de agosto do ano de 1855 Na residência da senhora Baldin né? é, é, E a médium principal Ali naquela residência Era a senhorita Caroline Bodin de 16 anos era auxiliada por uma para Julie de 14 anos, sua irmã também então os espíritos respondiam as perguntas que Allan Kardec fazia respondiam pela cestinha aquela cesta que nós explicamos a, a semana passada com o lápis né? na cesta isso, todas essas respostas através de médios dóceis e sem cultura filosófica eu tinha é 16 Outra tinha 14 anos, não tinha uma cultura suficiente, tinha que ser mediunidade mesmo para responder tantas perguntas profundas que dizia respeito ao mundo espiritual e ao ser humano em si, a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Após os trabalhos que eles faziam, se recolhia no silêncio de seu gabinete e apostilava e classificava aquelas lições ele foi fazendo as classificações. O que, é que eu devo colocar primeiro? O que, é que eu devo colocar no meio? O que, é que eu devo colocar no fim? Quais as partes que deverão ser separadas aqui? Que mais tarde, quando nós falarmos do livro dos Espíritos, nós vamos ver como que ele dividiu, né? Essa apresentação da doutrina para o público. Em 1856, as sessões foram feitas na casa do senhor Rustan. É... E ali residia a menina Juti, Ruti, Japé, né? que era uma média inconsciente, que ela já operava com a cestinha de bico, quer dizer, a cestinha já era mais moderna, já tinha um bico na cestinha onde encaixava ali o lápis, era um pouco mais fácil, né? já era mais aperfeiçoado do que até então as que eram empregadas antes. É, ressaltando também que ainda na, na residência da, do, do senhor Budin a obra já, já tinha sofrido uma completa revisão em entrevistas particulares, segundo a orientação dos espíritos superiores. Quer dizer, é, já era uma, uma outra etapa que ele estava ali fazendo. Então, tudo que ele fazia, ele pedia para a espiritualidade superior revisar aquelas coisas ali. Né? Mais tarde, vocês vão ver quem era o espírito superior que revisava. É, mas se a gente for observar aqui, tem uma mensagem dele em obras póstumas, quando ele fala da iniciação dele, no Espiritismo, ele fala que ele não se contentou com essa verificação que os próprios Espíritos recomendavam para ele. E aí ele começou a se relacionar com outros médios, é, sempre que ele tinha ocasião para fazer isso. E aproveitava para propor algumas perguntas que pareciam mais espinhosas, as perguntas mais difíceis, as perguntas mais complexas. Ele submetia a outros médios, além daqueles que ele estava trabalhando no cotidiano. Então, mais de 10 médios prestaram assistência àquele trabalho. Né? E, é, fazendo a fusão dessas respostas, é que ele conseguia, né, comparando, realmente classificar, realmente coordenar, né, com tudo destrinchado, digamos assim, falando na, na, na linguagem vulgar, com bastante seriedade, com bastante serenidade, né, que aí ele conseguiu firmar a primeira edição do Livro dos Espíritos. E o, o, o processo gestatório do Livro dos Espíritos é, durou 18 meses, né? um ano e meio, de fio a pavio, como fala, sem parar, de agosto de 1855 até janeiro de 1857, quando ele concluiu o Livro dos Espíritos, sem interrupções. Porque antes dos originais serem encaminhados para o editor, que era o Sr. Dantu. né? É, a obra foi submetida à supervisão do Espírito da Verdade, que suprimiu alguns pontos, aditou outros, apontou partes que deveriam ser guardadas até até segunda ordem. Olha só que interessante. <coughs> Na primeira edição do livro dos Espíritos, algumas coisas o o, o Espírito Verdade já falou: isso não deve ser colocado ainda. Muito interessante isso, né? E a, e a seguir aqui a gente vai ver alguns pontos interessantes sobre os fundamentos da doutrina espírita. Né? Não é o esboço do livro dos Espíritos, não. Ah, vai ter um capítulo lá na frente que nós vamos falar sobre o livro dos Espíritos, propriamente dito, sobre o esboço, né? como que é ele. Mas aqui é alguns fundamentos da doutrina espírita, porque ela vinha destocar dogmas que já estavam enraizados, né? revolucionar... É, velhos postulados que existiam. Esses que são os fundamentos. Olha só que interessante. O que, que tinha nisso? O que, que tem? Quais são essas informações? Não mais penas eternas. Ou seja, não existe penas eternas. Senão a vida progressiva com desfalecimentos temporários. Morre e depois volta. Mas sem paradas definitivas, sem regresso, sem condenações irredimissíveis. Né? Irremissíveis não mais a pena como vingança como uma espécie de ódio do criador à criatura, mas como um remédio com o um fim de cura, como um passo para o progresso. Olha que beleza, mas para conseguir chegar até nisso, né o indivíduo não ressuscita para o juízo final, nem toma mesmo o mesmo corpo, nem vai para o inferno, tudo isso são colocações importantíssimas que vão de encontro com os dogmas que existiam. Ou seja, vai totalmente contra né? os dogmas que existiam. Então, muita coragem para colocar isso. Tinha que ser de sabedoria, porque só essas coisas que nós estamos falando já, vai, já vão contra totalmente o que estava escrito até aquele momento. Nem inferno, nem ressurreição, nem juízo final. Não tem isso. Mas a volta em novos corpos apropriados à necessidade do Espírito e modelados de acordo com as perfeições ou imperfeições do perispírito. Então, aqui a gente já percebe que quem molda, molda o corpo é o perispírito. Então, quando o nosso corpo tem um defeito, por exemplo, o perispírito também tem. Às vezes, o perispírito não consegue moldar aquele corpo direito. Né? Por isso que o corpo é o molde do perispírito. E ele é de acordo com as perfeições ou imperfeições do perispírito. Deus não baixou a terra. Olha que afirmação bacana, porque muita gente acha que Deus é Jesus, né? Que Deus é, é um... Jesus e Deus é um só. Deus, Jesus não é Deus. Deus não baixou a terra, porque é o criador de todas as coisas e de todos os seres. Criador de tudo. Supremo arquiteto do universo. Ele não poderia é, demorar por 33 anos num dos mais obscuros, retardados e atrasados orbes que ele mesmo criou. Não tem lógica a gente pensar que Deus ia viver em corpo aqui 33 anos. Quem vem ao mundo são seus missionários. Já vem vindo há muito tempo os missionários. E entre eles veio Cristo, que sofreu as contingências da existência planetária. Viveu como homem aqui. Enviados, missionário de Deus, mas viveu como homem entre nós. Veio apontar o caminho, trazer a verdade, alimentar a vida. Esse sim. É Jesus, filho de Deus, como nós também somos filhos de Deus. Só que ele muito mais adiantado, para nós termos uma ideia, quando Jesus, quando a Terra surge no cenário do Universo, provavelmente aquela bola incandescente de fogo só, Jesus já tomou as rédeas, já tomou a direção da Terra para é, moldá-la do jeito que tinha que ser moldada, para chegar onde nós chegamos. Então, Jesus já era Espírito Superior, Há quatro bilhões e meio de anos atrás. Então a gente vê a diferença de espírito entre nós, normais, e Jesus Cristo como o superior dos superiores, o governador planetário. Não serão escolhidos apenas alguns. Não há preferência na paternidade divina. Ninguém vem aqui sendo privilegiado de Deus. Todos nós somos iguais, sem preferências. Temos que trabalhar para o progresso, para a elevação, a felicidade é nada mais é do que esforço próprio de cada um. É fruto dos nossos esforços, a nossa, o nosso progresso e a nossa elevação. Todos atingirão a meta final e suprema, e a suprema aventura. É uma questão de diligência, de lutas íntimas e de tempo. Todos chegarão onde tem que chegar. Não há diabos e nem demônios. Olha que interessante. Nem demônios eternos, aqueles que viviam perturbando os seres humanos, como falavam, com o fim de encaminhá-los ao reino de Satã. Isso não existe, a doutrina espírita vem trazendo para nós. O que há são o quê? Espíritos inferiores, aos quais nós damos acesso por afinidade, muitas vezes, por semelhança de pendores, por baixeza de sentimentos, e eles aproveitam das nossas fraquezas para nos prejudicarem. São espíritos inferiores. Não há diabos e nem demônios, como queriam impor a todos nós naquela época e, olha só, até hoje. Então, esses mesmos são fatores do nosso adiantamento, porque caindo é que nós nos levantamos, sofrendo é que nós nos redimimos, e é por sobre as dificuldades, de sabores e as perezas da vida que nós construiremos um futuro. Todas essas coisas existem que nós estamos falando. Só que nós trabalhando todas essas coisas conforme as informações da doutrina espírita, nós construiremos um futuro claro, objetivo, feliz para todos nós. Pode acontecer todas as coisas. Podemos sofrer, como está falando, né? podemos passar por dificuldades, podemos passar por dessabores, podemos sofrer pelas asperezas da vida, mas é assim que a gente constrói um futuro. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Então, penso que está bem claro aqui para nós que quem criou o corpo da doutrina espírita foi uma pleia de espíritos superiores comandados pelo espírito verdade. Né? Allan Kardec foi o codificador. Agora, para a gente falar um pouco mais sobre Allan Kardec, como nós já falamos a semana passada, que o nome de Hipólite Denizar Rivail, filho de... Jean-Baptiste Antoine Rivail, era juiz de direito, magistrado, né? e a mãe dele, Jeanne-Louise do Ramel. Ele nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804, em Lyon, na França. Essa é a identidade do nosso futuro Allan Kardec, de acordo com a nossa apresentação aqui de hoje. E os antepassados, todos os antepassados dele tinham se distinguido na advocacia e na magistratura, pelo talento, saber e honestidade. Então, era uma família bem conhecida. Eles eram metodistas, a né? família de Allan Kardec. Eram metodistas. E ele realizou seus primeiros estudos lá mesmo em León. Né? E, em 1814, seus pais enviaram, né? então, com 10 anos de idade, ele foi enviado para Everdon, na Suíça. Ele ingressou lá no mais célebre instituto pedagógico de toda a Europa. E o diretor era nada mais, nada menos do que Jean-Henri Pestalozzi. Pestalozzi. Todos já devem ter ouvido falar nesse nome, quando se fala em educação, quando se fala em aprendizado, temos que falar em Pestalozzi. O Instituto Everdon, é, pela sua fama, ele recebia alunos de toda a a Europa. Todo o continente europeu mandava, quem tinha condições, é claro, mandava seus filhos para lá. E, e Pestalozzi, que ele tinha recebido influências marcantes de, também do grande Jean-Jacques Rousseau, né, colocava em prática os princípios que revolucionaram a pedagogia. Como assim que a gente pode falar? Que ele provia a criança de bons exemplos. Considerava que é, com ajuda mínima a criança podia se desenvolver, o espírito de observação, de exercitar a memória. Ao invés de obrigá-las a, a estudar, tinha que despertar nela a motivação para o estudo. Olha que inteligência. Abolia palmatória, não existia mais palmatória. Não batia em criança, não dava castigo em criança. Fazia com que ela conseguisse despertar, se motivar para estudar. Então, em Everton, a responsabilidade cabia ao próprio aluno. E o estudo para eles era motivo de prazer. Não tinha mais castigo, eles não apanhavam mais. E nesse clima de aceitação, nesse clima de respeito, o jovem Denizar né, assimilou virtudes que enfaticamente contribuíram na formação do seu caráter. Ali ele conseguiu moldar o seu caráter. Inclusive, ele se destacava tanto que nos últimos anos, quando Pestalozzi precisava viajar, ele assumia o lugar do professor, né? ele que substituía o mestre. Aqui, a título de curiosidade, queria lembrar a vocês também que nós tivemos aqui também o nosso querido Euríptris Barzanufo, na cidade de Sacramento, que também adotava esse método, a bolina palmatória, fazendo as crianças se interessarem em tudo. Quando abria as matrículas lá em Sacramento, Minas Gerais, ali, aquela região todinha, corria para matricular seus filhos, era um exemplo. E até hoje nós temos a escola lá, o Colégio Allan Kardec, né? que, fundado por Euripes Barzanufo, e hoje as crianças ainda estudam lá. É já público também, né? mas toda a pedagogia de Euripes Bazanufo nós temos, baseadas também em Pestalozzi. Se muitos autores afirmam que Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi, outros tantos também ou nós mesmos podemos afirmar que Pestalozzi foi o pai espiritual de Rivaio, de Denizar Rivaio. Em 1818, com portanto, né, ele estava com, nasceu em 1804, com 1800, em mil, é, estava com 16 anos, né? Com 16 anos ele se diplomou. Ele se diplomou, deixando o Instituto com excelente preparo intelectual e notável formação moral. Olha só, ali ele aprendeu a falar fluentemente o inglês, o alemão e o holandês, além do francês, que já era sua língua natal. Imagine a, o potencial que um homem desse tinha, já com 16 anos de idade. Né? Alguns anos depois de ele ter deixado o Everdon, fundou em Paris, ele fundou uma escola que seguia o mesmo método, o mesmo método Pestalozzi. Então, era querido também pela escola que ele fundou. Em 1824, ele publicou, em 1824, com 20 anos, ele publicou sua primeira obra, Curso Prático de Aritmética. 20 anos. né? Publicou várias obras didáticas também, entre as quais um memorial, que era assim, qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Estava na frente sempre. Isso aí valeu para ele, em 1831, o prêmio da Academia Real d'Arras. É, e esse desprendimento de Kardec, essa bondade dele, essa preocupação social, levou a ministrar durante seis anos Aulas gratuitas de Química, de Física, de Anatomia, de Astronomia e outras matérias. E procurava sempre usar os métodos mnemônicos, né? que é o jeito de você fazer as pessoas aprenderem de uma melhor forma, memorizar com mais, com mais facilidade. Porque aí não cansava o aluno e fazia com que ele aprendesse com mais facilidade e com mais rapidez. E seu nome era conhecido, era respeitado. E muitas de suas obras foram adotadas pela Universidade da França. Muitas das suas obras. O professor Rivail também é, ele fazia contabilidade. Fazia contabilidade em casas comerciais, passando então a ter uma vida tranquila em termos, de, em termos monetários. Né? Muita gente fala, mas o Allan Kardec ficou mais pobre. Ele ficou porque ele levou um golpe de um tio dele, né? de um parente dele lá, que ele tinha sociedade, e ele acabou vendendo todas as coisas para não ficar malquisto na sociedade. Então, começou a viver uma vida mais pacata, mas com, todo, com toda a é, volúpia, digamos assim, de querer trazer informações para a humanidade, de ajudar de alguma maneira. Em 1832, ele casou-se com a professora também, Amélie Gabrielle Boudet, de quem recebeu o irrestrito apoio tanto como brilhante professor, como também com a missão de codificador. Claro, né? é como tem aquele ditado, ao lado de um grande homem tem que ter sempre uma grande mulher. É difícil sozinho a pessoa conquistar quando o outro não quer. Então, ela também é uma missionária que nós respeitamos muito dentro da doutrina espírita. Pode ser que sem a Meli a doutrina espírita também não tivesse chegado como chegou, claro. A espiritualidade dizia que se não fosse Allan Kardec, seria outro, mas demoraria mais, é claro. Né? Primeiro, o plano número um era ele, o plano A era Allan Kardec e com certeza ela estava ali para dar toda a sustentação, ajudá-lo da melhor maneira possível. E ele entregou-se muito aos trabalhos pedagógicos até o ano de 1848, e que foi aí que ele começou a sua iniciação no Espiritismo. Ele passa a se interessar pelos problemas sociais e sua dedicação fez com que a imprensa da época até certa feita né, lhe atribuísse o título de homem universal. Olha que bacana. Homem universal. Ele se preocupava com tudo, com todas as coisas, com todos os sistemas, né, com todos os aspectos sociais, de alguma maneira. E foi no decorrer de sua carreira como instrutor filantropo que ele exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade, o amor às boas causas. Isso fazia com que ele desempenhasse melhor a sua gloriosa missão, que estava reservada já para ele. Passou por todas essas coisas, né? nesse trabalho dele todo, exercitando todas essas virtudes, para se preparar mais ainda. E o seu interesse pelo espiritualismo não surgiu depois, na hora do, do, do, do, do livro, do, como é que se diz? No estudo para preparar o livro dos Espíritos? Não. Desde 1820, portanto, com, de 1820 com 16, ali, né, que ele nasceu em 1804, com 16 anos mesmo, ele, ele já começou a estudar espiritualismo aprendendo com, na obra de Franz Anton Mesmer, o doutor Mesmer. Muita gente já ouviu falar estudava muito magnetismo, magnetismo animal. Mas a sua, sua conversão mesmo ao espiritismo só aconteceu ali pelo ano de 1854 a 1855. Mas desde 1820 ele já se interessava pelo espiritualismo, digamos assim, não pelo espiritismo, que só vai aparecer esse nome através dele. Em 1853, as mesas girantes elas estavam empolgando toda a sociedade parisiense. E foi, é, pela, ali pelo início da primavera, em 1854, que um amigo dele, o Sr. Fortier, uma pessoa com quem ele já estudava o magnetismo também, revelou para ele sobre a dança das mesas dizendo que o fenômeno era muito importante, não se resumia apenas no movimento da mesa, que a mesa também respondia as perguntas. Quando ela era interrogada, ela respondia. E é interessante que Allan Kardec faz uma colocação muito bacana, assim, bem crítica, quando ele recebe essa informação, que ele diz assim, eu só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e possa se tornar-se sonâmbula. Sonâmbula, né? Até lá, permita que eu não veja nisso só mais um caso que pode fazer qualquer um dormir de pé. Dormir em pé, né? Olha só, ele era crítico. Como que a gente pode acreditar que uma mesa fala, que uma mesa responde? Não existe isso. Então, o professor Rivail, ele dizia ser assim, é absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Não dá para uma cadeira falar nada, nem uma mesa falar nada, nem um, nem um móvel qualquer responder alguma coisa. Então, ele falou, enquanto não provar para mim diferente, eu não posso acreditar numa coisa dessa. E o interesse dele ampliou-se quando, no início de 1855, ele se encontra com um grande amigo dele, o senhor Carlotti, que ele tinha uma amizade com ele há mais de 25 anos. E também era uma pessoa que estava envolvida nos estudos. E as primeiras observa observações é, que ele fez se deram na residência da senhora Plainé-Maison. E foi ali que ele começou a realmente se interessar. E é ali que ele aceita estudar as leis que, regem, a, que regiam aqueles fenômenos. Né? Agora, olha outro ponto interessante também, que muitas vezes a gente entra na doutrina espírita e vê muitas pessoas entrarem, e as pessoas não têm essa percepção que ele teve na hora que ele começou. Qual era essa percepção? Um dos primeiros resultados que o professor Rivail colheu de suas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem plena sabedoria nem ciência integral. Que o saber de, de que se dispunham era de acordo com o grau que eles haviam alcançado, ou do adiantamento. E então a opinião dele só tinha uma opinião de valor pessoal. Essa verdade preservou Allan Kardec de acreditar na infalibilidade dos espíritos. Olha que interessante. Às vezes a gente entra na doutrina espírita, só porque o espírito vem dar uma comunicação, a gente acha que aquilo é verdade. Ah, foi o espírito que falou. Por quê? O espírito não é a alma de um homem? Então, se o Jorge desencarnar, eu vou continuar tendo as mesmas ideias que eu tenho hoje. Então é a minha verdade pessoal, não a verdade integral, a ciência integral. Então depende do espírito, cada espírito pode passar a informação diferente, porque são as almas dos homens. E por isso quando a gente fala em espíritos superiores, eles têm muito mais superioridade para responder, mas nem eles têm a ciência total. Então Allan Kardec, baseado nisso, falou, então eu não preciso acreditar em tudo eu vou acreditar no que seja racional. Por isso que ele fazia perguntas para muitos médios, para ver, para comparar e para ver se uma resposta batia com a outra resposta. Se não, podia ser que o Espírito estivesse falando o que ele pensa. Então, nós temos que tirar isso da nossa mente, pensando ah, só porque o Espírito falou é verdade. Não. Está cheio de Espírito que fala coisa que não é verdade. Ele está querendo me enganar? Não. Muitas vezes é aquilo que ele pensa. Muitos estão querendo enganar? Com certeza. Mas outros não estão querendo enganar, mas é o que ele pensa. Alguém vai fazer uma pergunta para qualquer pessoa, a pessoa vai falar o que ela pensa. Isso é verdade ou não é? Não sei. É o que ela pensa. Espírito é assim desse jeito também, não é diferente da gente. Espíritos são nada mais, nada menos, de que seres humanos normais sem corpo. Né? No dia 25 de março de 1856, ele estava se dedicando incansavelmente aos estudos de todas as... Mensagens Mediúnicas, que futuramente iam compor o Livro dos Espíritos, né? que já estava esboçado em contornos marcantes a personalidade ali do codificador. Era o nascimento de Allan Kardec, ou seja, pesquisava tudo isso, mas a personalidade que tem na obra é a dele. Né? A, todas as informações que estão ali é de acordo com todo o conhecimento que ele tinha baseado o que a espiritualidade passava para ele. É, é interessante que durante essas pesquisas, a gente abre aqui até um parênteses para falar. Aconteceu um fato interessante, que ele estava na casa dele, escrevendo, esboçando, né? escrevendo alguns capítulos ali já do livro dos espíritos, e ele começou a escutar pancadas, pancadas, né? Várias pancadas na casa dele. E ele começou, ele parava e as pancadas continuavam. Ele parava, daqui a pouco a pancada de novo. E ele levantava para observar, olhar e não conseguia descobri. Ele já suspeitou de antemão que poderia ser algum, alguma entidade que estava ali. A esposa dele chegou e ela perguntou que pancadas são essas? Ele falou já tentei achar, mas não consegui não. Saber o que é não. Mas ficou suspeitando, né? No dia seguinte na casa da senhora Budim, que era a médica ali que ele trabalhava, ele perguntou para a ali se ela podia explicar por que aquelas pancadas que se fizeram tão insistentemente na noite anterior na casa dele. E ela respondeu, um espírito familiar seu. Aí ela falou, mas com que finalidade será que ele estava batendo lá na minha casa, nessas pancadas? Aí ela fala: pergunta para ele mesmo, ele está aqui, é seu espírito familiar, pode conversar com ele. E ele começou a dirigir as perguntas para aquele espírito. Pergunta, ele diz assim, meu espírito familiar, será que você poderia dizer quem você é? O que, que você estava fazendo lá? Né? Aí, quando ele fala pela primeira vez, meu nome para ti, Será a verdade. Todos os meses, por um quarto de hora, eu estarei aqui ao teu dispor. Olha só como o espírito superior, esse era o superior dos superiores, né? Tinha. É, não tem tempo. Em um mês, eu estaria disposto a um quarto de hora, quer dizer, 25 minutos. Durante uma vez por mês, você tem 25 minutos para vir aqui fazer as perguntas para mim. Dizer se está certo, se está errado, para te orientar. Né? Super interessante isso aí. É... Aí ele fala, mas ontem você bateu lá na minha casa, aquelas pancadas, era você? Sim, ele diz, era eu mesmo. Você estava escrevendo lá e algumas coisas que você estava escrevendo estavam me desagradando. Eu desejava que você parasse, por isso que eu estava batendo. Ele falou, eu, o que eu estava escrevendo era exatamente... É... É, falando sobre a comunicação e as manifestações dos Espíritos. É, então, essa ele pergunta mais uma vez, é, ah, aquilo que eu estava escrevendo, o que, que desagradou a você? Foi o capítulo que eu estava escrevendo ou toda a obra, né, todo o conjunto do trabalho? Ele, aí o Espírito responde, não, apenas o capítulo. Né, você vai reler de novo e vai descobrir que tem erros graves ali. Aí ele fala assim... Oh, inclusive também eu achei que não estava bom não, eu até refiz. Ele falou, eu sei que você refez, só que mesmo assim o erro ainda continua. Então você leia da terceira até a trigésima linha e vai encontrar um grave erro. Né? Aí falou, mas eu, eu já disse para você que eu já rasguei o que eu tinha feito antes. Ele falou, tudo bem, só que o erro continua lá. Né? É, você ter destruído, você ter rasgado o anterior, não impede que você tenha errado outra vez. É, e ele pergunta até assim, mas essa alcunha da verdade que se adota, é a verdade que eu vou conhecer? né? Não, eu sou um espírito que vou te proteger durante muito tempo aí. E ele pergunta ainda, é permitido que eu evoque você lá na minha casa? Ele falou, é permitido sim, só que por pensamento, por pensamento você vai me evocar, eu estarei por pensamento te auxiliando, ou seja pela intuição, né? porque nós sabemos que Allan Kardec não era médium ostensivo. E mesmo que ele fosse um médium ostensivo, que incorporasse, que tivesse evidências, essas coisas, provavelmente as pessoas iam achar que ele era tendencioso. Então, a própria espiritualidade superior escolhe um filósofo, um professor, um autodidata, no sentido autodidata não de falta de estudo, mas de conhecer todas as coisas da humanidade. Então, escolhe aquele homem sem mediunidade, mas a intuição ele tinha, que também é mediunidade, se nós falarmos assim. Então, por pensamento, ele podia se comunicar. Né? Agora, fala, por pensamento lá. Agora, uma vez por mês, até a hora que necessitar, eu virei aqui conforme está combinado. E ele ainda pergunta assim: Você é, é alguma personagem, personalidade conhecida aqui na Terra? Aí o Espírito de Verdade fala: Te disse, eu disse para ti, e sou a Verdade. E isso requer descrição de sua parte. Não saberá além disso. Olha que interessante também. Só a verdade, não precisa saber quem que é. E ele volta para casa e realmente na linha 30, quando ele estuda, ele encontrou um erro muito grave que ele não conseguia se conformar por ter cometido aquele erro ali daquele jeito. E aí o combinado continuou. Durante algum tempo, ele ia lá na Casa da Média para fazer as perguntas para o Espírito de Verdade. Quer dizer, não fazer pergunta para ele, para ver se aquelas perguntas que estavam feitas estavam bem feitas. Né? Era, era aquilo mesmo. Então, ele corrigia, fazia as coisas como nós falamos antes. Quem corrigia, dizia, muda isso, elimina aquilo, acrescenta isso. Né? Ele usava. Mas foi por um período de tempo curto. Ele não ficou a vida toda. Mostrando claramente que a responsabilidade era de Allan Kardec. Foi aí, nessa época, que ele conheceu, que ele teve o conhecimento de sua grande missão, em 1856. Né? Isso já na casa do, do, do senhor Rustan e a média era a senhorita Aline. E através da cestinha também, é, ele foi informado que ele era o missionário para trazer essa terceira revelação. Aí que ele conheceu realmente que ele era o responsável, né? sabendo que a humanidade poderia mudar que a religião um dia seria uma só, não diz que a religião seria espírita. E aquilo era o começo de tudo para o ser humano melhorar. Né? Não haverá mais uma religião né? e uma será necessária. Hum, a verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os primeiros fundamentos já estão lançados. Quanto a ti, Rivail, esta é a tua missão. Foi isso que ele recebeu lá do médium que Ele descobre que a missão dele é isso aí. Então, ainda, o Denizar, quando ele escolhe o pseudônimo de Allan Kardec, é, esse nome vinculado a, a, a vidas pretéritas, né, a vidas passadas, que foi revelado para ele pelo guia chamado Zéfiro, que informou que ele havia sido, que o Allan Kardec havia sido seu nome no tempo em que eles viveram como druidas nas galhas, que hoje é a França. né? Então, o Zéfiro foi um protetor de Allan Kardec também, durante esse tempo da codificação. E eram amigos quando foram druidas. Né? Portanto, é, é, se decidiu por esse artifício para... E, artifício de quê? De, de colocar o pseudônimo no nome dele, para separar sua obra como professor do trabalho de codificador. Ele não queria que misturasse as coisas. pois As pessoas podiam confundir uma coisa com outra. Por isso, ele lança o livro dos Espíritos, com muita coragem, né? elabora essa grande obra, o livro dos Espíritos, que veio à lume, né? Que veio à luz em 18 de abril do ano de 1857. No início tinha 501 questões impresso em duas colunas, uma coluna com pergunta e outra coluna com resposta dos Espíritos. Hoje a gente consegue adquirir também esse livro dos Espíritos com 501 questões. Depois, quando ele vai para a segunda edição, que ele já passa para 1019 questões, que ele desdobra, não mudou o livro, ele desdobra alguma daquelas questões, aí duplica ali o número de questões, mas o conteúdo continua sendo é, o que já era antes. De 1857 até 1869 ele se dedicou inteiramente ao Espiritismo. Foi quando ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundou isso aí em 1858, olha só, um ano depois ele já fundou o, o, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele criou a Revista Espírita, ele estabeleceu um formidável sistema de correspondência com vários países, lançava a revista e já encaminhava para vários países, para várias pessoas. Ele viajou, fez conferências, estimulou a criação de novos centros para estudar o Espiritismo e, e tudo isso para complementar a sua missão de codificador. E levou a prelo, né, publicou, lançou mais outros volumes juntamente com o Livro dos Espíritos, que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano que é exatamente como nós falamos, o Livro dos Espíritos, lançado no ano de 1857. Depois, o segundo livro da codificação, é o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. O Céu e o Inferno, lançado em 1865. E a Gênese, lançado em 1868. Esse é o Pentateuco kardeciano. É, tem outros livros, tem viagens espíritas, né? tem é, é, o que é o espiritismo, tem também é, muito interessante obras póstumas, que foi publicado depois do seu desencarne, mas os apontamentos todos eram deles, e outras que existem bastante, que devem ser estudadas por todos nós. E em plena atividade, com 65 anos ainda incompletos, Allan Kardec desencarnou, no dia 31 de março de 1869. E provavelmente por um acidente vascular cerebral, na própria casa dele, na, na rua Centiane, número 25, onde ele já estava vivendo pelos últimos 10 anos. É assim que Allan Kardec se despede da gente. Mas ele morreu como viveu? Como é que ele viveu? Trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração e só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Ou seja, você quer viver mais? Os médicos que ele consultou falavam, você tem que ter repouso intelectual, quer dizer, não pode ficar pensando muito e nem se esforçando materialmente. Só que o, o intuito dele era se dedicar inteiramente à obra. Ele se recusava a tudo que pudesse absorver um só dos seus instantes. ali. Então ele não queria lazer nem nada queria cumprir a missão que era exatamente é, concluir o que ele veio fazer. Né? Não concluir o Espiritismo, que não é concluído, mas concluir o que ele veio fazer. Isso custou é, suas ocupações prediletas. Muitas coisas que ele gostava de fazer, ele deixou de fazer para se dedicar integralmente a isso. Né? Só que o Espírito da Verdade comunicou para ele que depois de algum tempo ele voltaria no começo do século XX ali ele voltaria novamente, por isso que a gente tem muitas informações auxiliares aí no mundo, principalmente as informações de nosso querido amigo Chico Xavier, através dos mentores Emmanuel, André Luiz aí dando continuidade nessa obra maravilhosa de Allan Kardec que deixou para nós essa terceira revelação meus irmãos é, nós concluímos aqui essa segunda aula é, agradecendo as, as bases que nós pegamos, a bibliografia, principalmente o livro Entendendo o Espiritismo, né, que está aqui também, é, esse livro que é da Editora Aliança, é o curso básico da Editora Aliança, por diversos autores, é, também o Esd Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e muitos outros livros que nós citamos aqui, Obras Póstumas, o Livro dos Médiuns, A Missão de Allan Kardec, de, do, do Carlos de Imbaçaí, Revista Espírita, O Principiante Espírita, né? A Vida e Obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, é, e muitas informações também que nós buscamos é, em, outros, em outras fontes aí para tentar ilustrar melhor essa aula de hoje. Olha... Um grande abraço a todos vocês, que Jesus os proteja, que Jesus os ajude e se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aí com a terceira aula. Então ficou hoje para nós essa aula aqui, número dois. Um grande abraço, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.